Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada. E viver há sete anos com o marido, depois ficara viúva, e agora já estava com oitenta e quatro anos, não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações, Ana chegou nesse momento. E pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino A todos os que esperavam a libertação de Jerusalém Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor Voltaram a Galileia Para Nazaré, sua cidade O menino crescia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 Amados irmãos e irmãs, aqui presentes na Igreja São Benedito, aqueles que rezam conosco através do sistema de transmissão, há exatamente 40 dias atrás, nós celebrávamos o Natal do Senhor, o nascimento do Menino Jesus em Belém. E como orientava a lei de Moisés, 40 dias depois, a criança deveria ser apresentada ao templo, onde se acreditava estar a presença do Deus vivo e verdadeiro. E juntamente com a criança recém-nascida, de apenas 40 dias, a mãe concluía a sua dieta com um rito de purificação. Porque no parto ela havia sangrado e o contato com o sangue para eles era um sinal de impureza. Então, 40 dias depois, a mãe também ia ao templo para ser purificada através do sacrifício. Então, o sacrifício dos ricos era um. Um cordeirinho. Quem não podia comprar, levava o mais barato. É o caso de José. Ele vai na oferta, no sacrifício, mais em conta: um par de rolinhas ou dois pombinhos. Mas o importante era ir ao templo. Oferecer algo, apresentar o filho varão e a purificação da mãe e da criança. E é aí que acontece a surpresa da revelação. Quando a sagrada família entra no templo, para o ritual, um homem chamado Simeão, de idade avançada, cheio do Espírito Santo, ele profetiza quem é aquele bebê recém-nascido. Assim como Simeão esperava a chegada do Messias, todo o povo de Israel aguardava também. E ao contemplar o menino Jesus, o próprio Espírito Santo revela a Simeão a identidade divina naquele ser humano de 40 dias. Então, Simeão faz um cântico de louvor Agradecendo porque Deus cumpriu a promessa de que ele ainda em vida teria a graça de contemplar o Messias. E ele neste cântico chama o menino de luz para iluminar as nações. Por isso que no início da missa nós tivemos a bênção das velas como símbolo, como sinal de que Jesus é o cumprimento perfeito da promessa do Antigo Testamento. Ele vem a este mundo para iluminar o mundo envolto em trevas, a humanidade perdida no pecado é iluminada pela encarnação de Jesus Cristo através de Maria. O próprio Deus assume a nossa humanidade para iluminar os corações das pessoas, os nossos corações. E o próprio Jesus depois, em seus discursos, vai dizer eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então as velas devem ser acesas sempre nos momentos em que nós nos sentirmos em alguma fase de escuridão. Seja física, seja talvez alguma escuridão espiritual. Acender uma vela benta é sinal de fé. É sinal de que nós estamos crendo que o Cristo é a luz que nos ilumina. E a profecia continua. Este menino vem com uma missão. A missão dele é derrubar os poderosos. E elevar os humildes. Por isso ele é um sinal de contradição. E a profecia também se volta para Maria. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Esta espada será todo o sofrimento que Maria passará com Jesus no calvário. A espada referida na profecia é a espada do sofrimento, da dor, da angústia de ver este menino que se tornou um homem crucificado em agonia de morte, sem poder fazer nada. É Nossa Senhora das Dores já sendo revelada na festa de hoje. E Nossa Senhora, a partir de agora, guarda tudo isso em seu coração. Então, na festa de hoje, nós vamos guardar para nós esta mensagem principal. Jesus, luz do mundo, vem nos iluminar. Ele é o cumprimento perfeito da promessa que o Antigo Testamento aguardava. E nós somos privilegiados porque temos Jesus na palavra, na Eucaristia e na comunidade reunida. Que esta luz nunca se apague e que o nosso coração Irradie a força da presença de Jesus. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos elevar agora as nossas...